Colocação das pilhas Se os olhos do teu edge piscarem entre vermelho e laranja, as pilhas estão fracas e precisam de ser substituídas. Para colocar pilhas novas, pede a um adulto para abrir a tampa de compartimento das pilhas com uma chave de fendas. Retira as pilhas gastas e consulta o diagrama de polaridade no manual de instruções para instalar umas novas. Volta a colocar a tampa e prepara-te para brincar. ON, OFF, REDEFINIR, VOLUME DENTRO DO OVO para adormeceres o teu etchamel, vira o ovo de cabeça para baixo durante 8 segundos. Para acordá-lo, basta segurar na parte de baixo do ovo até ele acordar. Fora do ovo. Redefinir. Para redefinir o teu etchamel para bebê, pede a um adulto para ligar o etchamel e manter pressionado o pequeno botão de redefinição na parte de baixo do etchamel durante 2 segundos. Podes usar um clipe ou um objeto pequeno. Fora do ovo. Volume médio. Se o teu Etchamel estiver um pouco barulhento, podes ajustar para metade do volume. Primeiro desliga o teu Etchamel. Agora mantém pressionada a barriga enquanto moves o botão ON-OFF para a posição ON. O teu Etchamel vai ficar agora com o volume médio até à próxima vez que o desligares.